Oi, pessoal, aqui é a Juripoca Eu consegui gravar com o vídeo dessa vez, né? Porque o vídeo ontem teve que sair sem, porque eu tive aqui um problema, mas tudo bem, estou com câmera. E eu vou assistir mais uma vez um vídeo do meu cair, chama Minecraft, mas é inesperado. E eu mostro o vídeo. É. Aqui. tá aí no Minecraft, né? Igual a todos os vídeos dele. Tá andando aí num túnel de pedregulho, acho que esse é o nome. É alguma coisa assim. Aí aí uma porta. E aí tem aí um monte de galinha gigante. Ó, eu tenho duas opções que eu acho que a, a primeira é melhor do que a segunda. Que assim, ele usou mod pra diminuir ele e também tipo quebrar menos com um bloco né que eu tenho o chisel me e o chisel bits mas chisel me nem melhorou agora não. ou ele foi editou alguma coisa assim gravando em tela verde nem sei eu acho que o primeiro faz mais sentido né aí tem tá uma picareta de ferro quebrando aí uns ferro e aí para pegar um carvão a picareta ele quebrou nossa, ele achou diamante bem na hora que a picareta quebrou e ele não tem outro ferro ali, tipo, sem ser, vai ter que subir o pé de uma camadeira. Só então, que só quer fazer uma vara de pescar, pra pescar o diamante, é isso? Só que não sei se eu, a vara dela vai até tão longe assim. Bom, tipo, coisa minha, né? não sei, porque eu não, não conheço, não uso muito a vara de pescar. E ele pegou o diamante. Ele tá ali, tá com fome, né? Ele, só que... E aí ele não tem nada pra coisa ali, né? Pra... Não sei se tem ali na ali na fornalha. Nova aí que tem no Minecraft. E tem aí um monte de vaca. E aí ele vai estar tá quebrando a vaca, como se ela fosse um item. Como que ele fez isso? Nenhuma ideia. Fez algum mod, alguma coisa assim, e aí foi lá cozinhar a vaca. E aí ele tá pondo janela aí na, na casa. para fazer baú. Ah, vai dar tipo vai ficar de baú duplo e vai sobrar um espaço assim, viu? Falei, e aí sobrou um na mão dele, né? E ele fez um baú duplo pra cima duplo para cima, é inesperado mesmo, porque eu nunca esperaria isso, e ele vai e aí ele subiu assim do nada. Tá subindo um monte aí, né? E aí, do nada, chegou no... No outro lá. Lá no... No... No... Ned, é, no the end Nether. The, o Nether é o outro. The End. E ele pôs como se o Dendy tivesse um... Na parte de cima, assim. Aí, bati no computador. Desculpa, gente. Bati na mesa, na verdade. Aí, o computador mexeu. E vocês estão no computador, né? Mas vocês entenderam. entender. É, então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o um like. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. E deixem sugestões nos comentários aqui embaixo. E até o próximo. Tchau!